Barriga é o mal do cérebro Todo mundo está preocupado com a questão da região abdominal Neste vídeo eu irei ensinar a fazer um exercício muito fácil Que você pode fazer em casa ou na sua academia Para ajudar a trabalhar a região abdominal Em pé, abdominal em pé Simples assim, fácil Você vai colocar sua perna direita atrás na diagonal Perna esquerda atrás Vai elevar ambos os braços dessa forma e você vai tracionar o seu joelho em direção à sua mão e volta. Traciona, volta, traciona, volta. Começa devagar e aí nós vamos aumentar a velocidade para que você consiga fazer. É claro que isso aqui é só um passo a passo para você aprender depois eu vou ensinar uma outra dica. Presta atenção. Estender. Devagarzinho. 2, devagarzinho. 3, devagarzinho. Vamos fazer mais rápido. 4, mais rápido. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mudou. Só fiz 10 para o vídeo não ficar longo e você aprender dinamicamente. Colocou o lado oposto. Devagar é devagar. É devagarzinho. Vamos lá. 1, 2, 3. Aumenta. 4, aumenta sim aumenta, 6, 7, 8, 9, 10, isso aí, você fazendo esse exercício, é um exercício aeróbico, é um exercício que vai ajudar você a dar aquela enxugada no seu corpo, com certeza, porque se você conseguir fazer esse movimento, claro, tá? tem que contar, tá gente? Quem é iniciante? Vamos lá, iniciante, duas séries, do máximo que você conseguir para o lado direito. Se o lado direito sairam 20, 30 repetições, o lado esquerdo tem que sair a mesma coisa. Se do lado esquerdo não sair, aí você tem que tomar cuidado, senão você vai desenvolver mais um lado do que o outro. A dica é para agora os intermediários. Intermediário eu vou trabalhar por tempo, mas você também vai ter que contar. Então você vai colocar dois Minutos dois minutos no seu reloginho aí no seu cronômetro e vai contar quantas vezes você faz esse movimento em dois minutos. Agora, se você for avançado aí a coisa muda de figura, avançado quatro minutinhos aí no seu reloginho e você vai contar durante. Minutos, quantos movimentos você faz para o lado direito, tem que fazer a mesma quantidade para o lado esquerdo. Lembrando que tem que ter a orientação do seu médico, supervisão de um profissional de educação física e a dieta é o mais importante. Então entre em contato com o número do WhatsApp e fala com a Daniela ou com o nosso nutricionista pedindo cardápio da promoção. Você não irá se arrepender. Aqui são dicas que realmente funcionam. Até nosso próximo encontro!